E aí pessoal, beleza? Aqui é o o Tietchan, trazendo mais um vídeo do canal, Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu trago pra vocês um novo servidor aqui, da versão 10.1, da versão do DDTQV337, ele ainda é pirata Galera, esse servidor tá top, mano, é um novo servidor, abriu faz pouco tempo, beleza? Eu vou deixar o um link aí pra vocês virem jogar, beleza, mano? E, galera, vamos fazer o seguinte, vamos tentar bater a meta de 300 likes aqui, beleza? Por quê? Porque, tipo assim, se bater 300 likes, eu já vou começar a gravar nesse servidor, fazer a evolução fazer aqueles videozinhos top pra vocês se você curte escrever mostrando um novo servidor mostrando que ver no... é, e é pirata cara, pirata e é top mano. tá muita gente jogando mesmo galera, tá cheio de nego aqui e eu tô com a minha continha aqui, beleza mano ó, vou mostrar aqui pra vocês que tem imitado limitado tudo mais, foi lançado faz pouco tempo galera, daí eu tô aproveitando aqui pra mostrar pra vocês e o link tá na descrição pra você vir jogar, beleza mano é só esperar 5 segundos, é, vocês estão ligados aí espera 5 segundos, clica o um anúncio não pode ter adblock. Se você tiver de bloco, não vai funcionar Tô avisando logo agora, porque muita gente Fica reclamando aí, mas se você usar de bloco Não tem culpa do você não conseguir Entrar no servidor, né meu pai? Então entra aí, e não adianta vir divulgar o servidor aí Porque vai direto pro spam Daí eu vou acabar deixando o seu comentário é Excluído, beleza meus amigos? Ó, vou a, entrar aqui na minha pontinha aqui Olha a cara daquele cara, mano What the fuck? Eu vou colocar a carpita Vou colocar isso aqui, ó Esses anelzinhos aqui do banco Parece que é permanente, então já deixa aí, vamos ativar as figuras aqui, ó O servidor tá top, galera Mas eu quero bater a média de 300 likes aqui para mim poder trazer vídeo pra vocês aqui Demorou, mano? E ainda é, tem que pirar, tá? Da versão que vê ver, 10.1 Eu vou ver quantos cupom que dá aqui pro batalha Eu vou fazer umas batalhas aqui Pra gente fazer que ver umas coisas top aqui, mano ó. Já começa a continha assim eu Acabei de criar minha conta Beleza? Eu vou equipar isso aqui, equipar isso aqui aí, tranquilo também pode equipar isso aqui. Isso aqui. Agora eu posso fazer o vou fazer o... Vou aqui no Salão da Arena, né? Ah, de... primeiro eu vou dar uma olhada aqui no Hall da Fama, né, mano? Só esperar carregar aqui, porque... Aí, beleza? Tô aqui no Hall da Fama. Esse aqui é o top, né, galera? dá uma olhada aqui. Top basicamente tá assim, né, mano? Olha os atributos. Tá bem ruim, porque começou o servidor agora. Então dá pra você passar ele. Se você conseguir jogar bem aqui, mano. PGG, beleza? O link tá na descrição. Clica, vem jogar, beleza? Aproveita, cara. Porque, tipo assim, é um servidor novo. é a versão dele é da 337, beleza? Também o Alco vai abrir um servidor aí eu já vou trazer para vocês também se vocês quiserem, esse vídeo aqui bateu uma quantidade de likes top eu vou trazer mais servidores aí para vocês porque tem muito servidor novo abrindo e muita gente tá entrando em contato para mim poder gravar para vocês daí se vocês quiser eu ver que a gente tá tendo uma quantidade de likes top e as pessoas estão assistindo até o final curtindo o vídeo eu vou poder trazer mais servidor para vocês né então, o que, que você vai fazer? Você vai deixar o seu like, ver se o sininho de notificação tá ativado Porque eu vou postar muitos vídeos aqui pra vocês E eu tô com a frequência boa aqui no canal Então, se você tá curtindo essa frequência, tá gostando que o voltou com tudo Apoia ele, mano, deixa o que O like Eu tô falando em segunda pessoa, mas deixa o like, beleza, meu parça? Porque o YouTube só vai te mandar vídeo se você for lá fazer o quê? deixa o likezinho pro e fazer as coisinhas tudo certinho, meu é? Ó, eu peguei esse nível 25, um tal de 20 aqui vamos mostrar pra ele aqui que a gente também tá no proceder maroto E a gente não morre assim tão fácil não Iu. Toma aí ó meu parça já na, já na lata assim ó Sem brincadeira, sem querer enrolação Já toma aí no furiquinho para querer que, aprender né Toma meu cafezinho aqui ó Tá muito quente Beleza depois Ah o bicho tá brabo. É? Então você é o bichão da, da capoeira Vamos ver se é bravo, tem E, galera, lembrando, mano, que o servidor aqui tá com... O Geral, o Geral tá jogando. Eu vi muita gente falando nos comentários dos vídeos aqui da comunidade lá do canal. Se você não acompanha a comunidade, comece a acompanhar, beleza? Esse cara aí tá meio burro. Que ele tá achando que vai me matando no tá Turing. não vai. te mandar um 35 aqui. Eu acho que vai passar. E bonito. Acho que aqui, ah, mãe. e o delay? Será que para nível baixo não tem aí não? Vou morrer para esse tal de vitinho, será? Hum, que besteira. Nossa, o bicho é ruim, né? Deixa eu ver aqui. Não Acho que eu consigo, hein, galera. Só confiar, a gente consegue ganhar. É da naipe! Então, mano, ó, não se esquece aí, já vai que clicando no gostei e adicionando aos favoritos, que é muito importante. Você... Não, parceiro, você não vai dar aí. se não deu DVI pra mim, por que ver, que eu tenho essa preferência pra você? Me diga. Aqui, ó, peguei seu ângulo, meu pai. Só já era, tra... tranquilo, tranquilo? Já vou mandar meu pouzinho aí, ó, que é... mas o pau da, car... da carpa de volta isso é separado, né, mano? Isso que um comprei, mas beleza. Piu. Vou dar um tirinho aqui de nada Eu já tenho seu ângulo aqui gravado Ui, Não sei se matou Não, vai matar não, porque eu... passou, mano Passou Que coisa feia Mas enfim Vamos querer tentar aqui de novo hum, Se dá dever, daí eu vou ficar grilado, hein Porque daí assim Ó, deu dever Ah mas, credo, se eu tirar 2.500 escrever num pool, daí você tá brabo. É, né? Miserinha. Então, vou mandar isso aqui só pra fazer um teste com você, amigo. eu não gosto de mandar só isso aí, agora não não que fazer isso aqui. Talvez ver se... Vou pegar tudo certinho. Tem pegar! Ah, não, mano. Na moral, se fosse do vento, eu não vou parar. bola com nós, força. Do vento. Ui, na fone. Compro dentro, dei coelho. Daí peguei, dei Não, eu não tô vendendo dente de coelho. Não quero saber dessa novidade de dente, de coelho, não. Cara. Cara. Desiste, mano, da sua vida. Aceita a morte. Vai falar que passou também. Tem que aceitar a morte, meu pai. Essa já era, acabou, É só aceitar a morte. Deixa eu mandar um negocinho aí pra ele. coração um partido. É, aceitou a morte, ó. Tá vendo? Ó. Quando eu falo que o cara já vai morrer, né? ah, trombou o tietinho já era, meu pai. É só você se mata. Porque alta o tanto de cupom que dá, dá dois mil cupom, né, mano? É, dá uma quantidade razoavelmente boa Não vamos dizer que é super boa, mas não é uma quantidade boa Mas então, se vocês quiserem que eu grave o um vídeo aqui Bora bater essa meta aí, 300 likes, demorou? O link tá na descrição se você quiser vir jogar, o servidor é novo aproveita que ele tá sendo que é um servidor muito falado Muita gente tá jogando Aproveita pra criar sua conta e também vir um par aqui, beleza? Se você é das antigas, você vai conseguir pegar um FC ó favorável, meu parça, então basicamente é esse o vídeo, deixa o seu like ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo para algum amigo seu que quer saber de um novo DD Tank, me segue nas redes sociais que é o Facebook e o Instagram e tamo junto, até o próximo vídeo um abraço do senhor Tietchan e falou